Senhor, a minha alma. Bendiga o Senhor, todo o meu ser. Bendiga o Senhor e não se esqueça de Não se esqueça de nenhuma de suas pensões. É Ele que perdoa todos os seus pecados justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e Cheio de amor, não acusa sem cessar e nem fica ressentido para sempre. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente, cheio de amor, não acusa sem cessar e nem fica ressentido. Senhor. <síntico>